olá tudo bem vamos falar um pouco hoje sobre procedimentos de embarque e desembarque com segurança em helicópteros tá é... eu antes de, de começar não esquece de, de se inscrever ajudar uh, o canal ativar a notificação para receber uh, informações sobre novidades dá uma curtida, dá uma olhada nos outros vídeos, cada, cada vez que você faz isso, ajuda o, o, o canal nos algoritmos do Google, divulgando mais, fazendo com que esses conteúdos cheguem a mais pessoas que interessados. Durante é, uns 4 anos, eu trabalhei com fotografia aérea, fui fotógrafo aéreo na cidade de São Paulo, Realizando uh, coberturas, voos, uh, fotografias técnicas, acompanhamento de, uh, de obras, emergências, urgências, né? E for, são quase duas mil horas de, de voo uh, realizando esse trabalho. Então, um pouco do que eu vou falar aqui, não é tudo, uh, mas é rotina. Uh, uh, então. Vai ajudar a esclarecer, é, vai ajudar a compreender melhor, é, vai ajudar a entender melhor como que é o, os procedimentos de embarque e desembarque em aeronave com segurança. Antes de, de começar, interessante conhecer algumas coisas da aeronave. O que, o que, o que interessa para quem vai embarcar, né? para quem é, é passageiro? para quem não faz parte da tripulação, não trabalha com aviação civil, aviação militar, é que é, é onde fica o, o rotor de cauda, né? se preocupar com o rotor principal, com as pás, no rotor principal, se preocupar com o esqui e se preocupar com as portas. Tá? Então, quando uma um eventual caso onde você chama um resgate e uma aeronave se aproxima a primeira noção que o que o a vítima o resgatado né o solicitante tem que ter que ele é só um ponto é, lá embaixo no meio de de uma paisagem principalmente né, no meio no meio montanhoso no meio da floresta né no meio do mar ele é só um ponto então é, embora você veja a aeronave, nem sempre o piloto está te vendo, nem sempre a tripulação está te vendo. Né? Embora você tenha mandado uma coordenação, uma coordenada do, do local que você está, às vezes a visibilidade é, atrapalha a sua localização exata. Você tem a coordenada, mas a coordenada é, é um perímetro, que tem aí no é, um raio de 50 metros, 100 metros, 200 metros, 1 quilômetro, né? quando a aeronave chega no perímetro vai te procurar então você precisa facilitar ser visto né com o espelho com alguma coisa colorida com a capa a laranja da tua barraca né? de alguma forma você precisa uh, ser visto pelo pelo piloto né? não adianta gritar tem que ser visto o piloto é aquele carinha que fica sentado no lado direito da aeronave, né? ele fica no comando da aeronave. No caso do helicóptero, o piloto fica no lado direito. Então você tem que procurar manter contato visual, ele é ser visto, ele precisa te ver, ele precisa te ver o tempo inteiro, desde a aproximação, desde o pouso, né? no embarque, desembarque, decolagem, ele precisa te ver o tempo inteiro. Então seja visto e mantenha esse contato visual com o piloto desde o início. É, se você estiver numa, na melhor área de pouso, sai daí. Né? Às vezes você está lá ah, tentando orientar, ah, aqui, pousa aqui, etc. Né? De costas pro vento, fazendo a sinalização, mas às vezes o piloto não tem uma outra opção de pouso, você está lá embaixo. Então, se você estiver na melhor área de pouso, dá o fora fique aí pelo menos uns 50 metros longe desse local e deixa o, o piloto decidir. Não esqueça que é, numa eventual aproximação, né, pouso, tudo que você estiver que tiver solto no solo vai voar e isso pode é, prejudicar a visibilidade, prejudicar a segurança, né? Então barraca, sacos, lona, é, tudo que é, você vê a nave se aproximando, recolhe tudo, guarda tudo. Não deixa nada solto, não deixa nada livre. tá? Senão o piloto pode até nem pousar. Se ele vê que alguma coisa é, pode comprometer a, a segurança do pouso, é, ele vai fazer um sinal lá em cima para você limpar a área, provavelmente. Talvez você não entenda, mas você já tem essa noção que é, se a área estiver suja, ele dificilmente, é, em alguns casos, ele nem arrisca o pouso às vezes ele tem que procurar uma outra área e aí você tem que caminhar, ok? É, depois que a aeronave pousa, uma coisa que tem que ficar muito clara é que a parte traseira da aeronave, ao contrário do avião, né, é a parte proibida. Então você nunca se aproxime, não chegue perto, não transite, não ande pela parte traseira da aeronave, ok? lá é um território de circulação proibida lá que fica o rotor de cauda lá fica o ponto cego do piloto né ele não tá vendo lembrando que desde o início você tem que estar na frente do piloto tem que estar com contato visual com o piloto é... sempre o embarque e o desembarque tem que ser pela frente tem que ser com contato visual com o piloto e você tem que é, se aproximar ou Sair né, desembarcar com o corpo inclinado, com o corpo é, ficando um pouco abaixado né, e com os olhos protegidos. Abaixado porque às vezes a pá no rotor principal é, pode chegar até 1,80m de altura e aí cortar teu cabelo. Né? Então é interessante você se aproximar e, e, e se afastar abaixado. E com os olhos protegidos porque as pás não vão parar de girar. Né? Vão, vão levantar a poeira, a partícula, a grama, a mato, a pedra e os olhos é, é importante que, que estejam protegidos. Né? É, em caso de terreno inclinado, né? é, principalmente voo pairado em terreno inclinado, você tem sempre que se movimentar pela frente da aeronave e se posicionar na parte mais baixa da inclinação, você nunca vai conseguir é, é, nunca fique na parte mais alta da inclinação você tem que embarcar e desembarcar pela parte mais baixa ok e se você for autorizado a levar a, a, a, a levar um objeto pela nave né é qualquer que seja seu esse, esse objeto ou equipamento ele tem que estar sempre na horizontal ou na altura da sua cintura então você nunca vai levar isso é de pé, né? Tem que estar sempre abaixo na altura da sua cintura e na horizontal. Então, uh, se tiver entrando com uma mochila de pé, um, um bastão de pé, um, né? um, uma prancha de socorro de pé, e o piloto começar a ficar desesperado que você está se aproximando com uma coisa de pé e pode bater na no rotor principal e, e causar um estrago. Então você já sabe o que, que é. é, Tudo antes de você é, é, Tentar se aproximar da aeronave ou sair da aeronave, o equipamento tem que estar na horizontal, na altura do, da cintura. Okay? É, sempre obedeça a tripulação. Toda orientação que você receber, né, olho no olho, você haja de acordo. Por mais que você saiba como entrar, como sair, né, como se posicionar, etc., quem manda ali é o comandante ali, que passa as ordens para a tripulação, ele que tem contato com o piloto, ele que sabe o que está acontecendo, então sempre obedeça a tripulação, sempre obedeça o tripulante, sempre obedeça um agente da, da aeronave que está ali para te ajudar, é, mas também está ali para preservar a segurança da aeronave e do piloto. ok é, Sempre que você faça fizer o embarque, ou um desembarque na aeronave, é, principalmente quando for voo pairado, que é um voo de alto risco, quando o piloto ali está manobrando a aeronave, se equilibrando, né, é, compensando o balanço, né, o ângulo, etc. Sempre, é, primeiro você pisa, pisa no esqui com com suavidade, com delicadeza, né, de forma a não jogar o seu corpo inteiro no esqui. Para que a, a aeronave não se desestabilize, então sempre que você for subir ou descer, primeiro você se posiciona no esqui. O piloto vai ficar te acompanhando, vai ficar olhando você se posicionar. É conforme a aeronave foi inclinando, ele vai corrigindo, né? E aí depois que volta a, a, ao plano normal, aí você continua e, e sai do esqui. Entra para a aeronave, eu sai do esqui e sai da aeronave. É, Principalmente saída da aeronave em voo pairado, você saia é, do esqui para o terreno como se fosse uma caminhada normal. Você nunca pula, você nunca salta, você nunca dá um tranco para compro não comprometer a estabilidade da aeronave. Dá para fazer isso tranquilo. O que você precisa saber é que é, você não pode dar um tranco na aeronave, não pode pisar de uma forma que des desestabilize o voo. Tá? É... Qualquer situação na saída, no embarque ou desembarque, na entrada ou na saída da aeronave, né? Que você sentir que não, não consegue, entrou alguma coisa no olho, subiu uma poeira não está enxergando nada, é, torceu o pé, está é, inseguro, etc. É, não adianta você gritar que a chance de te ouvir é, é, é pouca, né? É, além do barulho do equipamento, vai estar todo mundo com fone de ouvido. É, então você se, se posiciona, você senta e, e, e espera ajuda. ok? Está entrando na aeronave, levantou muita poeira, levantou gelo, deu aquele white out, né? aquele é, terreno branco, é, entrou alguma coisa nos olhos, bateu alguma coisa na cabeça, voou uma pedra na cabeça e, e te desorientou, bateu no teu ouvido, alguma coisa assim, então senta se abaixa, não, não fica tateando na aeronave, não fica gritando, não fica é, não entra em desespero. É só sentar, senta no chão e espera. O piloto está te olhando né? e ele vai pedir para alguém na né, tripulação te, te atender. Então, não, não precisa entrar é, em desespero. É, depois disso, é só entrar, colocar o cinto, fone de ouvido, presta atenção nas instruções, não toque nada, muito menos no coletivo. E boa viagem. É só ir embora. Tá ok? Até o próximo vídeo.